coordenador do curso sou eu, professor Gilson Charles dos Santos. Sou graduado em Letras Latim e Português pela FEFELESH USP, licenciado em Letras pela Faculdade de Educação da USP, mestre e doutor em Letras Clássicas pela FEFELESH USP. Atuei na área do Ensino de Português como Língua Estrangeira em projetos de cooperação internacional Brasil-Peru, além de exercer o cargo de coordenador pedagógico do Centro Cultural Brasil-Peru, vinculado ao setor de cooperação educacional da Embaixada do Brasil. Atualmente, sou professor adjunto de latim do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília. O curso de licenciatura em Letras Português à Distância, certificado pela UNB, apresenta Nessa reformulação curricular, 3.300 horas, 220 créditos, correspondentes ao curso presencial na mesma instituição. Em razão da oferta na modalidade à distância, o currículo se divide em nove períodos, semestres, e o curso tem a duração de quatro anos e meio, sendo que o limite mínimo legal para a permanência no curso é de oito períodos ou semestres. A partir de uma base teórica e prática sólida, atual e com uma infraestrutura propiciada pela UNB e pelos governos locais dos municípios parceiros, o Programa Universidade Aberta do Brasil, o AB não poupa esforços para aumentar o nível de escolaridade da população brasileira, ofertando cursos aos cidadãos que vivem longe dos grandes centros e das grandes universidades públicas. O objetivo é desenvolver cursos para a articulação e integração de um Sistema Nacional de Educação Superior à Distância, em consonância com as políticas públicas lutadas para ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil. O curso tem como objetivo geral formar profissional graduado no curso de Letras e Licenciatura Português, apto a atuar na docência no ensino fundamental e/ou médio. Privilegia-se profissional reflexivo, que além de estar engajado com o compromisso social e ético, estará comprometido com a transformação social. Nessa perspectiva, a licenciatura em Letras português investe na formação dos profissionais engajados em conjugar a epistemologia prática pedagógica com a realidade social vigente. O conteúdo do curso de Letras português à Distância fornece ao licenciando o conhecimento e a prática das habilidades em língua materna, além do contato com os textos fundamentais das literaturas em língua portuguesa, visando desenvolver o domínio da compreensão e expressão oral escrita de textos de gêneros diversos, além dos conhecimentos sistêmicos compreendidos nas disciplinas teóricas específicas nos campos da linguística, da literatura e da educação, já que faz parte da formação do perfil do formado em licenciatura em língua portuguesa, respectiva literatura à distância, está apto a avaliar, selecionar e produzir livros, texto e material didático pedagógico para o ensino de língua e de literatura. O acesso... As literaturas brasileira, portuguesa e de expressão portuguesa abrem aos licenciandos os horizontes a culturas ricas, diversificadas e internacionalmente reconhecidas como de valor inestimável. O contato com textos literários também possibilita o conhecimento de outras culturas, como também o acesso a outras formas de linguagem autêntica e rica, com seus diferentes estilos e suas formas sutis de expressão tais como narrativas adaptadas para a televisão e cinema, música, textos midiáticos, etc. O perfil do licenciado em língua portuguesa e respectiva à literatura ainda apresenta a dimensão da formação pedagógica, que o habilita a lecionar a língua portuguesa e literatura na educação básica, seja em instituições públicas ou privadas. Nesse aspecto, além da capacitação do uso de métodos, técnicas e estratégias específicas utilizadas nos processos de ensino e de aprendizagem de língua portuguesa e literatura, acrescentam-se os estudos pedagógicos propriamente ditos que o tornam capaz de interagir com seus futuros licenciandos buscando melhor entender-lhes a formação sociocultural e psicológica, entre outras. O site do IELI www.iel.nb.br